E vamos complementar com esse outro tarô. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Deixa eu até trazer mais para cá. Libra, bem consciente, tendo atitudes de quem quer abrir portas melhores. Você pode estar em um novo caminho de autoconhecimento, de bem-estar, de filtrar o que você leva com você ou deixa para trás. E também de estar presente no aqui e no agora. Com plena atenção e vigilância. E coisas boas e melhores têm acontecido para você. E você pode achar que é o acaso. Mas são seus pensamentos desejosos. Dos quais você nem se lembrava. Sua mente tem raízes como de uma árvore. E, dependendo dos seus pensamentos, os frutos começam a ser criados. E, então, você vai caminhando, usufruindo dessa nova fase que se abre para você. É um caminho desconhecido? É. Mas você não tem medo, porque você sabe que as coisas e situações vão aparecendo para você, e te ajudando como faíscas de luzes, é um momento de tranquilidade e de compreensão, olhando para tudo o que você passou, todas aquelas explosões de sentimentos, de atitudes, de acontecimentos, como algo que te ajudou de alguma forma te levando para saltos maiores na vida, de muito alívio e motivos para comemorar. Carta do Oráculo Tempestade Todo furacão acaba. Se você vem de momentos onde melhorava e piorava, Parecia que ia dar certo e não dava. Quando parecia que a chuva ia parar, começava outra vez. Saiba que nenhuma tempestade dura para sempre. Você já está percebendo isso. E logo o sol vem. E é assim com você. Uma hora as dores se dissolvem, abrindo espaço para o novo entrar, tá bom? Gratidão!